Fala família MPP, eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova B de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil 2023. É um prazer estar aqui em mais uma correção né, com vocês e gostaria né, de agradecer né, e parabenizar todos os nossos alunos né, que fizeram essa prova, né, a maioria né? A gente já está tendo um retorno aqui através das nossas redes sociais, mensagens e grupos do WhatsApp, né? Mandaram muito bem na prova. Pô, a galera que fez aí o Intensivão premonição a galera que comprou o nosso curso, né? A galera arrebentou. Realmente, a prova né, veio num padrão, né? Rio. E o treinamento, né? Leva à excelência. Então, parabéns aí aos alunos. E a galera né, que não teve um bom resultado, é entender, né, cara, que estudar, fazer concurso é um é é uma vamos dizer assim, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Faz parte, né? A derrota, né? encontrei agora a palavra certa aqui, né? A derrota, né, ela faz parte, né, do processo. Ela faz parte, né, do processo que você né, vai percorrer aí até chegar no seu no seu objetivo na né? sua jornada né tá dentro da jornada ali a derrota o passado não tem como a gente mudar agora é daqui para frente e esse ano é um ano de oportunidades né são vários concursos e estamos aqui para ajudá-los beleza então vamos lá sem querer querer corococó caneta e papel na mão simbora questãozinha né primeira questãozinha aí da prova B tá da prova B do concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Começando aqui o pagode. Vamos interpretar a questão. Um produto é vendido à vista por 1.655, ou em três parcelas mensais iguais sendo a primeira parcela paga no ato da compra. A taxa de juros compostos aplicada mensalmente com o prazo, com a compra a prazo, foi de 10%, quanto deverá custar em reais cada parcela? Então, questãozinha clássica. Né? Questãozinha de juros compostos sobre equivalência de capitais. É uma questãozinha Sobre equivalência de capitais. Pô, como é que você sabe que a questão é sobre equivalência de capitais? Pela característica. Sempre que ele falar em valor à vista né, e falar em prestações, equivalência de capitais. Beleza? Valor à vista e prestações, equivalência de capitais. E nessa questão, ele está querendo saber o valor à vista ou o valor de cada parcela? Pô, Marcão, o valor de cada parcela. Legal, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Aí eu vou usar aqui uma relação: valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então, toda questão de equivalência de capitais, você tem que usar essa relação aqui: valor à vista. É igual ao somatório dos pagamentos Só que essa igualdade aqui Você só pode fazer essa igualdade Quando todo mundo Todos os capitais Todos os valores Estiverem numa mesma data Como assim? Vamos lá Marcão Manda ver aí Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou criar aqui a linha do tempo Para você entender a questão então, o que, que ele está falando aqui para a gente? Ó. Valor à vista, R$ 1.655. Aí, ele vai pagar parcelado. Ele vai fazer, ele vai pagar uma no ato. Primeira parcela no ato. Um mês após, ele vai pagar mais uma. E um mês após, ele vai pagar outra. Então, esse é o cenário. É, mas eu só posso aplicar essa igualdade, essa equivalente, essa equivalência numa mesma data. Então eu preciso escolher uma data na minha linha do tempo para resolver isso aí. Convém escolher sempre a última data, tá? pode ser qualquer uma. Mas o bizu, o Necta Supremo, é escolher a última data. Nesse caso aqui seria a data 2. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar. Todos os valores para a data 2 eu tenho que atualizar esses capitais porque 1655 é na data 0. Só que eu não estou na data 0, o dinheiro ele aumenta ou ele diminui com o tempo. Então, como eu estou na data 2, eu tenho que atualizar esse dinheiro. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 1655 e vou multiplicar pelo fator. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. Então, vai ficar 1.655 vezes 1,1, que é o fator de correção, elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque eu estou atualizando dois períodos. Eu Estou indo do zero para o 2. Então, fazendo aqui essa continha de padaria, isso daqui vai dar 2.000. E 2. E 55. Agora, eu vou atualizar as parcelas. Ó, a primeira parcela é essa daqui. Ó. P. Essa é a primeira parcela. Só que P é na data zero E eu estou aonde? Na data 2. Então, eu tenho que atualizar. Para atualizar, eu tenho que multiplicar pelo fator. Então, vai ficar P vezes 1,1 ao quadrado. Só que 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, vai ficar 1,21 P. A próxima parcela ela também tem um valor igual a P, só que ela está na data 1. Só que agora eu vou da data 1 para a data 2, então, eu vou atualizar um período. Então, vai ficar P vezes 1,1 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque é um período. Então, vai ficar 1,1 vezes P. E a outra parcela, ela já está na data 2. Então, não preciso fazer nada, ela já está atualizada. Agora sim, todo mundo atualizado, está todo mundo da mesma data, eu posso fazer a equivalência, eu posso fazer aqui a igualdade. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então, vamos lá. Vou somar aqui os pagamentos. Vai ficar 1,21P mais 1,1P mais P, porque já está atualizado, né? Mais P. Isso é igual, agora sim, isso é igual a 2.002,55. Sambarilove, e Love, Tudo lindo. Somando aqui essa galera, isso daí vai dar 3.31 P. Isso é igual a 2.002,55. e 55. P vai ser igual a 2.002,55 e 55 dividido por 3,31. Tem que estar tá em dia com a matemática básica. Eu não vou ensinar ninguém a fazer continha, não, hein? isso aí vai dar ó, 605 olhando ali as opções gabarito letra B marco o V da vitória e vai ser feliz legal? zero trauma então é isso família matamos aqui a primeira questão vamos lá, próxima questão sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Ó. Qual é a jogada? Vamos lá. Um empréstimo de 24 mil deverá ser pago pelo sistema saque em seis parcelas mensais. Se o valor da quarta, da quarta parcela for de 4.240, a taxa de juros mensal do empréstimo é de. Pô, essa daí, né? Fizemos várias questões dessa no nosso curso. Vamos lá, é uma questãozinha sobre tabela saque, né? Ficou muito claro que é sobre tabela saque. E nessa questão sobre tabela saque, ele quer saber a taxa mensal de juros desse empréstimo. Já interpretei. Agora resolver. Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão? Ah, eu vou ter que usar aqui a receitinha de bolo Existe uma receitinha de bolo para resolver isso daqui Então vamos lá Qual é o primeiro ingrediente aqui da minha receita Quando falamos em tabela saque O cara principal aqui é a amortização O mais importante aqui é a amortização Mas antes de eu calcular a amortização Eu vou criar aqui a tabela Para você tirar uma onda Vou até criar aqui a tabela para você entender é, Para melhor elucidar aqui a questão, eu vou criar aqui a tabelinha. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Saldo devedor, 24 mil. E ele me deu aqui a quarta prestação. 4.240. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a amortização. Como é que eu encontro a amortização? A amortização é só você pegar... É o valor da dívida Que no caso ali é 24 mil E dividir pelo número de parcelas Que no caso é 6 24 mil dividido por 6 Vai dar 4 mil Como na tabela SAC que as amortizações são constantes Então eu já sei Que ele amortizou 4 mil em cada período Aí vai ficar muito fácil Aí vamos lá Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Juros é saldo devedor vezes a taxa. Só que aqui tem como encontrar os juros pagos na quarta prestação. Por quê? Prestação é juros mais a amortização. Então, eu posso dizer também que os juros é a prestação menos a amortização. Então já sei que ele pagou aqui de juros R$ 240. Reais. Então esse valor aqui que eu encontrei vai facilitar a minha vida, porque através dele eu vou encontrar a taxa de juros cobrada. Por quê? Vamos lá, eu vou abater aqui o saldo. Quem é o saldo devedor? Saldo devedor Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, 24 mil menos 4 mil vai dar 20 mil. Beleza. Saldo devedor atual é o um anterior menos a amortização. Ó. Então, vou abater aqui. 20 mil menos 4 vai dar 16. Agora, o que interessa para mim é esse daqui, ó. É esse saldo aqui, ó, de 12 mil. Por quê? Porque esses 240 ele foi encontrado em cima desse valor aqui. Ele foi calculado em cima desse valor aqui. Tá? Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, jogando aqui na fórmula, juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, jogando aqui na fórmula, eu consigo encontrar. Deixa até eu sair daqui. ó. ó juros, 240, é igual o saldo devedor, no caso ali, 12 mil, vezes, vezes, vezes a taxa. Seria 1 sobre 100, né? Facão no zero, poupou, poupou, tudo lindo. Ó, zero trauma sem gritaria, vai dar 120 e vai ser igual a 240 dividido por 120 que vai dar 2 2 o quê? 2% então gabarito, letra C Marco o V da vitória e vai ser feliz legal? então, tranquilas passamos para a próxima questão não chora não, hein bebê? vem aqui com o pai Vamos lá, método dos 50, sem gritaria, hein? Vamos lá. Um cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incidem mensalmente juros compostos de 10%. Para reduzir os custos financeiros, ele busca um empréstimo que lhe permita substituir a dívida por outra mais barata. O banco ofereceu a esse cliente o empréstimo a uma taxa mensal aproximadamente equivalente a 100% ao ano no sistema de juros compostos. Considerando os dados apresentados, a diferença entre a antiga taxa mensal e a nova taxa mensal é de aproximadamente... Então, é uma questãozinha sobre estudo das taxas. Os compostos sobre estudo das estudo das taxas. E para resolver, sem romantizar a parada, tem que saber a fórmula. Caixa d'água na cabeça, tem que saber a fórmula. Pô, tio Marcos, eu estudei lá no, no tio Zezé... Ele só falava de juros simples e juros compostos. Eu achava que o mundo era bonito, só que o mundo é feio. Você não estudou aqui no Matemática para passar, aí ficou sofrendo, né? não sabe os bizus. Então, para resolver isso aqui, tem um bizu. Qual é a formulazinha? A formulazinha é a formulazinha do isão. Ó, izão é igual a F elevado a T menos 1. Então, eu tenho que descobrir, para matar esse problema eu tenho que descobrir a taxa mensal equivalente a essa taxa de 100%. Só que 100% é a mesma coisa que 1, né? 100% é a mesma coisa que 1. Você não usa a forma centesimal. Né? 100% é a mesma coisa que 1. 100 sobre 100 é 1. Então, na hora de jogar aqui na fórmula, isão é 100%, só que 100% é igual a quanto? É a mesma coisa que quanto? Que 1 um. Então vai ficar 1 um é igual a F elevado a 12 né? Porque o ano tem 12 meses Menos 1 um. Então jogando para o outro lado Vai ficar F elevado a 12 É igual a 2 Aí você vai chegar aqui nessa situação e vai abrir o berreiro Meu Deus O que, que eu faço aqui? Porque você está nervoso, você está ouvindo vozes, você está nas trevas, você está ali, ó. Perdidão no baile. Ah, Marca, eu tô ouvindo voz. É do cara da banca que quer tirar a tua vaga, tá ligado? Só que aí, qual é o bizu? Cabeça de gelo. Ó, ele te dá aqui ó, a taxa e o fator. Então, qual é o fator que mais se aproxima de 2? Que você está olhando aqui, ó. É 2,01. Então, com certeza a taxa mensal em questão só pode ser a taxa mensal de 6%. Legal? A taxa em questão aqui só pode ser a taxa de 6%. Só que aí ele quer saber o que é a diferença entre a taxa antiga e a taxa né, nova. A taxa antiga era de quanto? De 10. Então, 10 menos 6 vai dar quanto? 4 Sambarilão. Vamos lá. Uma conta de energia elétrica? Não chora, não, hein, bebê? Tô vendo aí lágrimas nos olhos, hein? Ó, no valor de R$4.500, tem vencimento para dia 10 do 1 de 2023. Cliente pagou a conta somente dia 20 do 1. No boleto referente a essa conta, estão as seguintes orientações sobre juros e multas. O pagamento após vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta e mais juros de mora de R$ 4,50 por dia. Após 30 dias, procurar a loja da concessionária mais próxima para pagamento. Considerando as, as informações, o valor pago pela conta em 20 de 1 de 2023 em reais é de... Então, vamos lá. Essa questãozinha aí é uma questãozinha de juros simples. Como é que você sabe que a questão é de juros simples? Porque os juros são constantes, ó mais juros demora R$ 4,50 por dia. Então, os juros são constantes. Beleza? é então, uma questãozinha de juros simples. Só que para resolver essa questão de juros simples, eu não vou usar nem a fórmula. Vou até botar aqui. Eu vou usar o bom senso. Eu vou usar o bom senso. Nem precisa. Por quê? Ele já está me dando os juros que o cara vai pagar. E o tempo que ficou rolando a dívida. Então... É uma conta direta, é usar ali o bom senso, é né? operações matemáticas básicas. Ó. Vamos lá, qual é o valor que esse cara vai pagar? Acompanha aqui o raciocínio. Para encontrar esse valor, primeiro eu vou calcular os juros que ele pagou. Ó, ele paga 4,50 por dia. Ele ficou, né, o vencimento era no dia 10. Ele pagou no, no dia 20, então ele ficou devendo 10 dias. Então, quanto ele pagou de juros? Eu vou perguntar até para minha namorada aqui, para minha esposa, hein? Olha só, ela está aqui do meu lado, ela está até tremendo, mas ela sabe. Ó, vou te perguntar aqui, ó. Ficou devendo R$4,50 por dia. Ó, R$4,50 por dia. Pô, ficou devendo 4,50 todo dia. Durante 10 dias, quanto o cara vai pagar de juros? Ó, 4:50 R$4,50. Em 10 dias, quanto é que ele vai pagar de juros? É só multiplicar, cara. Pô, ela tá igual vocês, cara. Ó, que decepção. 4,50 vezes 10 vai dar 45, pô. Aí me decepcionou. Pô, vai dormir hoje lá no sofá, cara. 4,50 vezes 10. Ó. Aí, ó. Me decepcionou, cara. Vai dar 45 reais. Ainda fez assim pra mim. Um, fiz assim, ó. Um. Que isso, cara? Então 4,50 vezes 10 vai dar 45. Olha aí, ó, a multa. Ó, multa é de 2%. 2% sobre o valor da conta. Então, 2% de 4,50. Olha que legal. Como é que eu faço essa continha aqui de padaria? Corta dois zeros, puc, e multiplico o que sobrou. Então, 2 vezes 45 vai dar 90. Então, ele pagou de juros R$45 e pagou R$90 de multa. Agora sim, qual é o valor total pago pelo cliente? Vai ser R$4,500 mais R$45 mais R$90. Pô, já aconteceu muito isso comigo. Época de marré Maré. Mas faz parte. A vida é assim. Vamos lá. R$4,500... Mais 90, mais 45. Bingo, 4.635. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Marco o V da vitória e simbora. Vamos lá, próxima questão na tela, ó. Sublinhar para interpretar. Método 2.50 neles, ó. Uma empresa comprou um caminhão que será pago da seguinte, do seguinte modo: uma entrada de 100 mil realizada no ato da compra e mais um financiamento do valor restante em 120 prestações mensais iguais a 2 mil reais no sistema price começando em janeiro de 23 e terminando em dezembro de 32. Considerando que a taxa de juros cobrada é de 1% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior e que no financiamento não haverá resíduos, nessas condições, o preço do caminhão em reais na data da compra estará na seguinte faixa de preços. Então, é uma questão sobre tabela price. Tabela price. E para resolver essa questão de tabela price, tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula. Que fórmula, Marcão? Vamos lá. Preço do caminhão é igual à entrada, que é 100 mil mais P vezes o ANI. O que é o ANI? É o fator do valor atual. Que formulazinha Mandrake é essa? Vamos lá. É 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Essa é a formulazinha que o aluno teria que saber. Aí, vamos lá. Não chora não, hein, bebê? Vai ficar 100 mais 2 vezes... Aí, vamos lá. 1,01 elevado a 120 menos 1 sobre 1,01 elevado a 120 vezes 1%, que é 0,01. Só que aí o aluno não pode ficar desesperado. Ó, 1,120. 1,01 elevado a 120 é 3,3. Então, ó, são boa já tá aqui a parada. Então, fazendo ali a continha, vai ficar 100 mil mais mil vezes. 3,3 menos 1 vai dar 2,3. Dividido por 3,3 vezes 0,01. Aí eu vou mandar aqui uma parada. Um Thundercat ou além do alcance. 2,3 dividido por 0,01. Isso daí vai dar... 2 3,0 né? 230 Isso dividido por 3,3 230 Dividido por 3,3 Vai dar 69,69 69, Que é Aproximadamente 70 Aí fechou 100 mil mais 2 mil vezes 70 vai dar 140 mil 100 mil mais 140 mil vai dar 240 mil então esse é o preço do caminhão que vai estar entre 200 e 250 gabarito letra D. D, D deu certo Marcão eu passei no bebê então família se você quer ter até eu voltar para cá Os mesmos resultados que os nossos alunos Você quer mesmo né, detonar aí com a Banca Cisgrã Rio Não perca tempo Matricule-se nos nosso curso Como eu falei Passado não tem como a gente mudar Agora é daqui para frente Então antecipe seus estudos Porque ainda está com preço antigo tá? E se você tem o sonho de trabalhar na área bancária Esse curso vai te levar para um outro nível. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, para você aprender a fazer essas continhas, um curso completo de matemática, raciocínio lógico e suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um suporte, você não está sozinho. E mais uma série de bônus. Olha, um curso de matemática financeira, curso de probabilidade estatística, cronograma de estudos em nove semanas, você seguindo o cronograma, você fecha, mais um e-book de matemática e raciocínio lógico, mais um CTP, que é um centro de treinamento de provas, mais seis meses de acesso e um bônus surpresa, que é um curso de exercícios da Banca Cisgra-Rio. Legal? Tudo isso, né se você somar ali todos os valores seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72 Então, corre lá, faz a sua matrícula e vem estudar com quem entende e com quem aprova. Legal? Nosso telefone de contato é esse aqui, ó. 021 9702 99443. Falar com o Júnior. Legal? Você quer estudar, quer se capacitar aí para o próximo concurso. Vem estudar com quem sabe, com quem aprova. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, para passar. Tamo junto. Abraço.